Monsters. Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Aqui a casa é nossa, a gente manda em tudo e o nosso Natal vai ser muito diferente do que o Natal normalmente vai ser. Porque nós aqui do Leite com Biscoito, nossa equipe, eu, Liliane, Ítalo, decidimos fazer um Natal especial do Jack. Um mundo estranho do Jack. De hoje até o dia do Natal, vocês vão ter um vídeo por dia, tudo relacionado ao Natal do Jack. Eu vou ensinar você, do outro lado, a fazer, a transformar as suas bolinhas comuns, sem graça, de árvore de Natal num Jack, usando o chapéuzinho e a barbinha de Papai Cruel. Ficou muito fofo, vai deixar a sua árvore de Natal incrível. Então, se você não conhece o filme, é um filme que é da Disney. O diretor do filme foi o Tim Burton e conta a história do Jack Esqueleto. E ele é o rei de todo Halloween. Não vou falar mais pra vocês assistirem o filme pra quem não conhece. Na Netflix... E tem na Netflix, é, não não quem não conhece assiste, é muito bom Se você gosta do mundo de Jack você quer ter um Natal todo especial que nem ele Então você tá no lugar certo e confere o vídeo Você vai precisar de feltro branco, feltro vermelho, bolinha de Natal Eu tô usando prata, mas você pode usar branca Uma fita vermelha, caneta permanente preta, cola quente e tesoura Pra facilitar um pouco a minha vida, eu desenhei no papel os formatos das coisinhas que eu tenho que cortar Chapeuzinho, barba e a bolinha do chapéu I'm okay. I don't need this anyway. I'm fine. Depois eu desenho o molde do chapéuzinho no feltro vermelho Corto Oh, oh, I don't know I was ever hoping I would find But it's time for me to leave this all behind Eu corto uma tirinha branca, que vai servir para base do chapéuzinho. Música e desenho o formato da barba e da bolinha do chapéu. E corto. Right, e corto. Agora, usando cola quente, eu vou fechar a parte do chapéuzinho. E colar a bolinha na parte de cima do chapéu. E por último, eu vou colar em volta da base do chapéu aquela tirinha branca que a gente tinha cortado. So I have the heart to give. A minha tirinha sobrou um pedaço, então eu cortei a rebarba E para deixar o chapéuzinho mais legal, eu virei um pedacinho da ponta e eu colei Agora, com a caneta permanente, eu vou desenhar o rostinho do Jack na bolinha Você pode fazer várias bolinhas, que nem eu fiz na minha árvore, utilizando expressões diferentes É só pesquisar na internet que você encontra várias expressões legais do Jack eu vou colar primeiro a barbinha. Depois eu colo o chapéuzinho, porque daí ele fixa melhor tudo e não tem perigo de soltar depois. Eu vou cortar um pedacinho de fita vermelha. Eu vou juntar as duas pontinhas com cola quente. E depois eu vou colar na parte de trás do chapéuzinho do Jack. para que ele possa ser facilmente pendurado na árvore. E fique uma gracinha. E esse é o primeiro dos enfeites que eu estou trazendo para a minha árvore de Natal do Jack. Então você não pode perder os próximos vídeos da semana do Natal. Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer um desses jacks, não se esqueça de me mandar foto, de me marcar no Instagram. É, é a vida, né? A gente quer ver o que vocês estão aprontando aí do outro lado. Não precisa fazer 50 mil jacks, pode fazer um pra usar de chaveiro também, porque eu achei bem fofinho. Eu acho que vale muito a pena, não precisa estar só na sua árvore não, certo? É isso aí, muito obrigada por assistirem o vídeo. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou!